E hoje nós vamos conversar com a professora Adriane Ribeiro Teixeira, que é do Instituto de Psicologia e coordena o projeto Oficinas Fonoaudiológicas para a Terceira Idade. É um projeto que tem aí por objetivo promover atividades de triagem, orientação e treinamento auditivo, cognitivo, deglutição e de voz entre idosos e foi um dos destaques né, de sessão nas tertúlias do último Salão de Extensão realizado no mês de setembro. Professora Adriane, muito boa tarde. Boa tarde. Eu agradeço o convite para conversar um pouquinho então sobre o nosso projeto. A gente que agradece a presença aqui do, do, do projeto Oficinas Fonaldiológicas para a Terceira idade e queria para a gente apresentar o projeto para os ouvintes, contar um breve histórico dele, como é que vocês uh, desenvolveram, quais foram as necessidades que vocês enxergaram para desenvolver esse projeto, que já tem aí, já está na sua quinta edição, né, Isso. professor? Bom, esse projeto ele teve início em 2012. E ele partiu basicamente da necessidade que alguns idosos apresentavam de algumas orientações, algumas condutas fonoaudiológicas que seriam importantes a partir de idosos que vinham para projetos de pesquisa. Então, os idosos vinham para a universidade, faziam uma série de avaliações e, a partir disso, a gente verificou a necessidade de dar algumas orientações, de ensinar algumas estratégias com relação à comunicação, audição, voz, deglutição. E aí, por isso, então, se criou o projeto de oficinas fonoaudiológicas para ser desenvolvido após, então, essa participação nas oficinas de pesquisa. Hoje em dia, na verdade, ele tem um... um caráter um pouquinho diferente, a gente não parte da pesquisa, a gente está partindo da extensão mesmo, a gente procura grupos de idosos, em unidades básicas de saúde ou em centros comunitários para oferecer as oficinas, né, ou muitas às vezes nos vem nos, uh, até a universidade buscar as oficinas, uh, então, assim, o, o objetivo maior dele agora não é a pesquisa, e sim a extensão mesmo, houve essa mudança ao longo desses quatro anos. Uh, aquela questão da extensão, de ser, às vezes de fora para dentro, de dentro para fora, Isso. existe um, um intercâmbio interessante aí nesse, Isso. nesse projeto, né? Na verdade, assim, as primeiras duas edições foram dentro da universidade. E aí o que aconteceu foi o seguinte, os idosos começavam a participar... E o que a gente verificava é que muitos deixavam de participar ou pela dificuldade de acesso à universidade, né, porque muitos mesmo com passe livre, eles têm tem medo de vir até as imediações da Ramiro, né, no Instituto de Psicologia, ou eles não têm, muitos são analfabetos, então eles não conseguem ler no ônibus o ônibus que eles têm que pegar, então eles acabavam desistindo. E aí, com isso, nós decidimos fazer o contrário, nós decidimos sair da universidade e ir até onde os idosos estão para oferecer as oficinas e a adesão tem sido bem maior. E yeah, foi a partir dessa dificuldade deles que vocês meio que mudaram o foco Isso. de pesquisa para começar pela extensão. Isso, então assim, eles, a gente já faz uma avaliação inicial né para poder verificar se esse idoso pode só participar da oficina, que tem um caráter mais preventivo ou se ele precisa de um tratamento mesmo. Se ele precisa de um tratamento fonodiológico, ele até pode participar das oficinas, mas em alguns casos a gente orienta que ele procure ou... Clínicas do município, a clínica de fonoaudiologia da URGS, para poder fazer esse tratamento, mas a partir disso então houve essa, essa mudança. Eu ia justamente perguntar isso na sequência: existe uma série de testes antes do, do idoso isso. fazer parte do projeto, né? Isso. Então, assim, dependendo da oficina que vai ser desenvolvida, então, por exemplo, na oficina de audição, eles passam por uma triagem auditiva e por uma audiometria, porque se ele tiver uma perda inicial, ou muitos que a gente atende não têm perda de audição, mas eles têm dificuldade para entender o que as pessoas estão falando. Então, ele fica na oficina. Se nós já detectamos que ele tem uma perda de audição, mesmo que seja inicial, nós já fizemos todo o encaminhamento para que ele seja avaliado por um médico otorrinológico, laringologista para que ele consiga uh, verificar a necessidade de utilizar uma prótese auditiva né se ele tem condições ele pode fazer essa aquisição ou se ele não tem ele pode entrar via uh, município né porque o sistema único de saúde tem essa questão das próteses auditivas então a gente dá toda essa orientação se é uma oficina de voz, por exemplo, ele tem uma rouquidão, então essa rouquidão pode ser alguma coisa só funcional, pode ser pela própria idade, pode ser uma presbifonia, mas pode ser alguma coisa mais grave. Então, assim, a partir dessa triagem inicial que a gente faz, a gente verifica a necessidade de ele fazer um tratamento né? ou médico, ou fonoaudiológico, nós já tivemos, por exemplo, na oficina de deglutição, de disfagia, muitos idosos com queixas de deglutição, mas que tinham problemas dentários. Então, ele não tem como participar dessa oficina, a gente, a gente até faz uma parte inicial, mas muitas atividades acabam sendo uh, dificultadas em função de faltas dentárias, de próteses uh, dentárias mal adaptadas, então a gente dá essa orientação para que eles procurem, então, um tratamento mesmo, né? As oficinas, elas duram quatro semanas, Isso. né? Um encontro semanal. Isso. Uh, eu queria ter uma ideia. Quantos idosos passaram por vocês esse ano? Porque, assim, é um trabalho de triagem. É. E a triagem já dá um baita já. trabalho, né? E com a oficina junto, eu imagino que seja uma tarefa... Gigantesca, né, é, para vocês? Na verdade, assim, a gente teve esse ano, um, a gente sempre tinha um número menor de idosos, até porque, assim, é, o que a gente tinha era basicamente dois bolsistas de extensão e mais alguns voluntários, mas esse ano nós fomos contemplados com recursos do Proext, então esse ano nós tivemos em torno de 15 bolsistas, né, então a gente conseguiu ampliar muito mais o projeto. Então, acaba assim, a triagem, na verdade, é uma avaliação super resumida. A gente tenta fazer, né, dependendo de cada oficina, no máximo uma ou duas, duas semanas, né, um ou dois encontros, para que ele fique, então, com as quatro semanas de oficinas. Mas a gente conseguiu atender esse ano assim, um número superior a 350 idosos. Ah, é muita gente, é, é muita gente. E o número de, de bolsas que foi ampliado esse ano, certamente, de várias áreas, né? Para poder fazer essa triagem de diversas, diversos problemas que eles apresentam, Isso. Né? Na verdade, assim, a gente teve em torno de 350 idosos, mas a gente tem que pensar que cada um deles participou de mais uma, ofici de uma oficina. Então, na verdade, se a gente for verificar o número de... Uh, pessoas sim. atendidas é em torno de 350, mas no mínimo três ou quatro oficinas eles participaram, então isso acaba multiplicando. Ah, né? E a gente tem assim: basicamente, a maioria dos nossos uh, bolsistas são do curso de Fonoaudiologia, são estudantes de graduação, mas nós também temos bolsistas pelo ProExit, do curso de Medicina e do curso de Educação Física. O projeto começa com essa triagem, depois vai para as oficinas. Uh, queria, resumidamente, óbvio, né? porque nós não temos tempo para tratar de tudo, mas sim, uh, um comentário a respeito de cada oficina, qual é o papel que ela desempenha, enfim, qual é o objetivo de tá. cada uma delas. Bom, a oficina de audição, ela visa identificar alguns idosos que tenham perda de audição ou até idosos que já estejam usando prótese, mas que não estejam bem adaptados e o objetivo básico dela é fornecer estratégias para esses idosos se comunicarem. E muitas orientações, porque o que a gente vê, assim, aqui é que os idosos que têm perda de audição, eles têm vergonha de dizer que tem perda de audição. Então, a gente já começa dizendo, olha, a gente não tem que ter vergonha, a gente tem que chegar para a pessoa e dizer, eu não entendi, dá para repetir, eu não escuto direito, dá para falar mais devagar. Tem um trabalho psicológico é, aí também. E aí a gente explica, e o que a gente verifica é que isso eles, eles conseguem, eles relatam, ah, eu comecei a falar que eu não escutava direito, as pessoas agora estão falando melhor comigo, estão falando mais devagar. Então, a gente ensina algumas estratégias, por exemplo pedir para a pessoa falar de frente, num lugar mais iluminado, falar de uma forma mais lenta, porque a gente sabe que não adianta gritar, né? a pessoa tem que falar mais devagar para o idoso conseguir entender, então a gente... Se, é um idoso, se são idosos que já utilizam prótese, mas que não conseguem colocar a prótese, a gente faz todo esse trabalho de colocar oficinas de como usar a prótese auditiva mesmo. Essa é uma boa dica para o pessoal que está ouvindo, né? Não Isso. adianta gritar com o um idoso, tem que falar devagar e de uma forma clara para que ele possa fazer é. leitura, enfim, né? Porque, na verdade, quando a gente grita, a gente está gritando só vogais, a gente não consegue gritar consoantes. Então. Se falar de frente mais devagar, ele vai conseguir fazer leitura orofacial mesmo, que ele não consiga ouvir, mas ele vai conseguir ajudar, então, com essa questão da leitura orofacial. Né? Nós temos a oficina de memória, que também tem, assim, é a que mais tem procura pelos idosos. Né? Então, nós ensinamos também estratégias de... de coisas que muitas vezes a queixa dele é que ele esquece. Então, assim, desde usar agendas, estabelecer rotinas para que ele tente diminuir... E explicar que, na verdade, alguns esquecimentos são normais pela idade. Porque muitos deles acham já assim, ah, comecei a esquecer, eu tô com Alzheimer. Né? De tentar Sim. separar isso, assim. que O esquecimento, na verdade, às vezes acontece mesmo nos mais jovens, por estresse, por sobrecarga. Então, tentar solucionar isso. Nós temos a oficina de voz, né? uh, que começou, na verdade, com idosos que faziam canto na universidade. Ou participavam de corais, ou de grupos. E, hoje em dia, a gente acabou ampliando para todos os grupos, falando sobre a importância, não só de ter uma voz boa, mas, assim, às vezes uma rouquidão pode não ser nada, mas se essa rouquidão durar mais do que 15 dias, pode ser alguma coisa mais grave. Então, a importância de respirar bem, de falar bem, então isso a gente aborda também. Tem a oficina de deglutição. Ou disfagia Porque é muito comum nos idosos Eles sofrerem engasgos Sofrerem dificuldades de mastigação E de deglutição Em função de perdas dentárias Ou até pela própria idade mesmo Então nós também trabalhamos essa questão do quanto é necessário mastigar bem os alimentos, de fazer toda a... a para que, na verdade, todo o resto do processo digestivo seja melhor. E se ele tem realmente a questão, assim, de ter muitos engasgos, de ter muita tosse após a alimentação, ele pode estar tá com algum problema mais sério. Então, nós também fazemos uma triagem e, se for necessário, nós encaminhamos ou ensinamos estratégias para que ele consiga manter essa função e ter uma boa alimentação. E a oficina de equilíbrio e quedas é porque muitos idosos caem, né? Então assim, o que a gente sabe é que pelo Esse menos é bastante 30% também. muito procurado, pelo menos 30% dos idosos caem uma vez por ano. E essas quedas podem levar a fraturas, hospitalização, óbito. Então, e às vezes são coisas muito básicas em casa. Então, retirar é um tapetinho que tá lá e que ele vai tropeçar no tapete e vai cair, deixar uma luzinha, né, de de cabeceira porque se ele precisar, é muito comum o idoso ter que ir à noite no banheiro, então, se tiver tudo escuro, ele também sofre mais risco de queda. E ensinar algumas estratégias básicas para tentar evitar essa queda. E aí, junto entra o pessoal da educação física, que também trabalha toda essa questão uh, mais muscular mesmo, né? Porque para a pessoa ter equilíbrio e não cair, ela precisa ter a parte muscular e mais toda a parte de sistema vestibular, funcionando bem. Então, a gente consegue trabalhar isso junto com o pessoal da educação física. É, as oficinas bem variadas é. e pegando diversas áreas, né? A deglutição não deixa de ter uma importância na nutrição da pessoa isso. também, né? Em várias questões é. importantes. Existe um perfil socioeconômico desses idosos que procuram vocês definido ou é bastante variado? Não, é bastante variado. O que nós verificamos é que depende do local onde nós estamos. Então, nós estivemos em... Uma unidade básica de saúde, que na verdade foi junto com o pessoal da, da Ezefid que nós fomos, e eram pessoas com nível socioeconômico bem baixo, socioeconômico cultural bem baixo. Aí tem, por exemplo, atividades que a gente oferece na própria escola de educação física, junto com o pessoal do, do Celare, lá do, do Centro de Atividades e Lazer e Recreação para Idosos, que geralmente pega o pessoal que mora ali, Jardim Botânico, Petrópolis, que acaba tendo um nível sócio-educacional e econômico melhor. Então, é bem variado, assim. E, bom, eu imagino que a receptividade do projeto entre os idosos seja muito boa, né? Para vocês, inclusive, mudarem o foco desse, da pesquisa para iniciar essa esse trabalho Sim. pela extensão, né, professor? É, é muito boa, assim. E o que a gente viu também, isso foi um aprendizado, né? Então, nós geralmente iniciávamos por uma oficina, por exemplo, de audição. E a gente vê que as pessoas ainda têm um pouco de resistência com relação a isso de ter perda de audição, de usar aparelho. E, e aí, o que a gente vê é que a grande preocupação, a grande procura deles seria pela oficina de memória. Então, nós começamos pela memória e, a partir daí, nós apresentamos todas as outras. E o que se verifica é que, normalmente, eles fazem a primeira e fazem, seguem lá no projeto, né? Não querem, mais Fazem como mas... se fosse um curso, é. na verdade, né? É. E também há palestras né, nesse Sim. projeto, né, professora? Existem palestras, mas a gente faz um formato um pouquinho diferenciado, não são palestras acadêmicas, assim. Então, nós partimos a partir das perguntas que eles têm, nós até temos uma aula semi-pronta, porque, como são vários bolsistas, né? a gente deixa alguma coisa mais uniforme, mas basicamente as palestras saem das perguntas e das dúvidas que os idosos têm. Então, é mais uma roda de conversa e a partir dessa roda de conversa que se elabora, então, as palestras e as orientações para que eles tenham interesse. Porque também, com o tempo, a gente viu que não adianta a gente chegar com tudo pronto e falando de uma forma, às vezes, que eles não entendem, né? Então, a gente resolveu mudar esse foco e a partir das dúvidas deles é que são organizadas as palestras com os temas das oficinas. Para gente encerrar nosso papo, professora, a participação no Salão de Extensão, como é que foi? Enfim, a apresentação do trabalho de vocês e o fato de terem saído como um destaque de tertura como é que foi essa experiência? Ah O Salão de Extensão é ótimo, acho que é uma forma da universidade saber o que vem sendo feito, porque isso é até uma das coisas que a gente discute no, no nosso grupo é que, às vezes, tem várias pessoas trabalhando com as mesmas temáticas e acabam não se conhecendo e, não e às vezes, podendo até desenvolver trabalhos integrados e não sabe né? Então, a participação foi muito boa, assim, nós tivemos, claro, a premiação é muito Sim. bom mas eu acho que, assim, também a questão de apresentar o nosso trabalho em uma sessão onde várias pessoas que trabalhavam com esse tema puderam assistir, né? E nós já vemos apresentando os trabalhos também desde 2012, né? 2012, 2013, nós já, no início a gente até tentou oferecer uma, uma oficina aqui na URGS, mas também esbarra naquilo deles não virem até a universidade. Então, a partir de então, a gente resolveu sair fazer só as oficinas e... Nas tertúlias que a gente acaba apresentando e a receptividade das pessoas que assistem sempre é muito boa, assim, tem muitas perguntas, é bem interessante essa discussão que é feita nas tertúlias. Tudo bem, professora Adriane Ribeiro Teixeira, coordenadora do projeto Oficinas Fonoideológicas para a Terceira Idade, muito obrigado pela participação aqui no em Foco e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, tão importante, né? E pega diversas áreas aí que, que são de aflição das pessoas uhum. da terceira idade aqui de, da região sul, enfim, de Porto Alegre. Então, tá, eu é que agradeço a, novamente a oportunidade e agora nós estamos encerrando as oficinas agora, finalzinho de dezembro, mas a ideia é que a partir de fevereiro, março, a edição 2017 já esteja sendo oferecida. Muito bem. Vamos agora às notícias da extensão. Segue aberta para visitação até o próximo dia 21 a exposição Paisagens Cósmicas, da Terra ao Big Bang. A mostra é composta por 20 painéis fotográficos que levam o visitante a uma viagem pela história da Terra, do Big Bang aos dias atuais. Os materiais reúnem o conteúdo científico e a beleza dos fenômenos naturais em referência às primeiras observações telescópicas do céu feitas por Galileu Galilei. A exposição pode ser visitada no Espaço Ciência e Cultura Alba Toyman do Instituto de Física, das nove da manhã às seis da tarde, de segunda a sexta-feira. A entrada é franca. Visitas podem ser agendadas pelo telefone 33086421 6421 ou pelo site www.if.urgs.br. Até o dia 21 deste mês, o Museu da URGS seguirá com contações de histórias semanais todas as quartas-feiras, às 10 da manhã. No próprio espaço do museu serão apresentados os livros O Balaio do Caio e A Roupa Nova do Imperador. A iniciativa faz parte do projeto de extensão Conta Mais, cujo objetivo é implementar atividades para a promoção da leitura informativa e recreativa de forma lúdica, trabalhando a importância da leitura no desenvolvimento da compreensão do mundo.